a pessoa diz, eu pedi, aconteceu, mas aconteceu porque você não olhou para fora esperando que o santo olhasse para você, você olhou para o santo. E quando você olhou para o santo, você se identificou com aquele santo, com aquela santa e aquela santa fez com que você acreditasse em você na conquista. Tem pessoas que vão na igreja, vão pedir dinheiro, um trabalho, um dinheiro. Pessoas que vêm com o propósito de ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. O dinheiro é uma consequência da nossa vida, aqui é uma necessidade. Mas ele é tão pouco importante, quando nós passamos a dar tanta importância a ele, ele diz assim, você só quer enxergar a mim? Tá bom. Ele se faz muito importante e você se escraviza por ele.